Olá, sejam bem-vindos a mais um DS Cash com Juliana Valim. E hoje temos um convidado muito especial. Mas antes, pera. Agora sim. Gente, olhem essa transformação. No programa de hoje, vocês verão como foi feito esse processo, quem me maquiou e todo o passo a passo da nossa conversa e da nossa maquiagem. Tô me achando, gente. Amei. Música o nosso convidado especial nada mais nada menos que Léo Pires maravilhoso maquiador das famosas oh, né Léo Léo obrigada por ter oh, vindo nossa. queria tanto você aqui é eu sei disso <risos> falei muito para os meninos da outra vez que eu queria muito Léo foi difícil trazer esse mocinho pra cá, viu? Ah, é tempo ainda, final de ano, né? Não tem como. Agenda cheia, né, Léo? Graças a Deus. Bom, e hoje vamos mostrar o passo a passo de uma maquiagem. E a gente vai bater um papo leve, descontraído, gostoso. Enquanto a gente vai maquiando, né, Léo? Ah, vai vamos hoje, né? Vai. Vamos começar. Enquanto a gente vai conversando, o Léo vai me maquiando. Então, vamos começar? Vamos. Olha, ele já montou toda a bancada dele ah, já aqui. Já tá tudo certinho aí, né, Ju? Tudo que eu gosto. Ele sabe que eu amo... Tons rosinhas, né, Léo? uma Barbie, né? É, eu amo, assim, tudo que deixa a pele leve também. O Léo deixa sempre a minha pele super leve. Gente, foi muito estranho aparecer aqui no início. <risos> Sem, Sem maquiagem. Sem maquiagem. Não me julguem, tá? Por favor. E agora nós faremos essa transformação... E Léo, conta pra gente aqui, enquanto você vai me transformando, montando. me montando, hum. conta pra mim, como você começou, com quantos anos você iniciou nessa, nessa sua área? Jô, vamos começar então desde o começo. Certo. Eu era novinho, não queria nada na vida, minha mãe sempre pegando no meu pé, vai procurar um emprego. Aí eu falava assim pra ela, eu vou. E não ia? Eu chegava aí, Ju, assim, aí ela falava assim, ó, oh, tá o um açougue, tá precisando. Imagina o Léo Imagina, no açougue, No gente. açougue. Aí eu chegava na porta do açougue, me dava uma dor de barriga e eu voltava pra casa. <risos> não entrava. E ela achava que era frescura? Você não, realmente... Não, então, ela você achava... Você passava é, não, mal? É, passava mal. E assim, Ansiedade. eu não me via trabalhando, sabe? Não, eu tinha medo, ó, medo de trabalhar. E isso ela conta até hoje, né? Ah, e tinha medo de trabalhar. E sua ah, mãe hoje é super tua parceira, né, Léo? Nossa, Leo? minha mãe é maravilhosa. Às vezes eu tô no Léo assim, me maquiando, eles fazem chamada de vídeo. É. Ele fala, mãe, olha como a Ju ficou linda. É verdade, minha mãe é maravilhosa. Ela meu é. Meu pai, meu pai, eu não tenho... Mas talvez falar. se ela não tivesse te dado esse empurrão, né, Léo? Vai, vai trabalhar, talvez nossa, é, você foi... ficasse ali meio que acomodado por muito tempo, Sim, né? Sim, aí eu estaria acho que com ela até hoje, no uhum. caso. Aí até que um dia ela falou, virou pra mim e falou assim... Ou você procura um emprego ou você vai embora da minha casa. Uau! Aí eu falei pra ela, eu vou embora. Eu, eu vou embora, embora da sua casa. <risos> Meu Deus! Aí eu fui morar com umas travesti, minha mãe começou a chorar, né? Desesperada, porque desesperada, eu desesperada. fiz isso. Desesperada, é. porque eu dei essa opção. Aí quando ela soube que era com travesti, nossa, ela. Ficou muito ficou mal, ficou porque ela imaginava que eu ia virar travesti e tudo E ela sempre falou, eu não me importo de você ser gay Nossa, Léo, que cheiroso É maravilhoso, ah, né? Ai, tudo dele é muito cheiroso, gente <risos> Vocês precisam passar por essa experiência Muito maravilhoso, né, Muito maravilhoso Aí ela falava pra mim, não importa de você ser gay Mas o importante é você não ser esse, essas bichas do pé sujo <risos> Aí eu falava, ai meu Deus, tá bom Aí é isso, minha mãe sofreu muito com a minha saída de casa. Aí eu até que retornei. Aí nessa que eu retornei, ela falou, você vai tomar jeito? Eu falei, vou. Você vai procurar emprego? Eu falei, vou. Mas, Mas ainda aquela, sem né? querer, né? Aí o universo é tão legal, né? Daí minha mãe chegou... Deixa eu só tomar um golinho de água. Um amigo meu me ligou, que inclusive ele era cabeleireiro e maquiador da Hebe na época. Aí ele falou assim pra mim, Léo, você... Quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei pra ele assim, mas eu não sei segurar num pincel, num pente. Aí ele falou, mas é assim que eu quero. Olha. Eu falei, tá bom. Aí fizemos um teste, né? Deu certo. Deu certo. E assim começou minha vida na TV. Eu tinha 17 anos de idade Nossa, na época. Super novo, Léo. Hoje eu tô com 40. Nossa, que delícia. É... Estamos, 40 anos. <risos> 40. E é tudo até lá, até hoje, né? Nossa, Léo, que bacana. E você fez. É, começou com a Eb, né? Você Comecei falou. Com a Abby. E como ela era, Léo? Nossa, era aquele ser humano e mais um pouco. Do jeito que ela mostrava ali na TV. Nossa, e assim. Que fo... gracinho. Que... Era, era isso mesmo. E, <risos> e assim. Os beijinhos. E antes da gente chegar na TV, dela chegar na TV. Tinha que passar na casa dela. É mesmo. Fazer uma pelinha. Ah, ela não podia chegar crua. Não, ela nunca chegou crua. Igual eu cheguei hoje. Não, nunca sei ia ver ela desse jeito. Você não passou em casa antes. É, não. aí faz uma pelinha. É. Aí, aí nessa. que ela chegava na TV nessa época, ela estacionava o carro dela, aí subia, cumprimentava todo mundo. Ela era uma pessoa que ela sempre ensinou a gente a falar com os faxineiros. Até com o diretor, fala com de, até arrepia os... Ai que lindo é, Porque ela falou assim, Sobre televisão né? não se faz sozinho É verdade A gente precisa Tudo da faxineira né? pra poder limpar o estúdio A gente precisa do diretor pra poder dirigir A gente precisa do áudio pra poder a pessoa ouvir em casa E assim por diante Ela falou que ela não faz programa sozinha E ela Aham. sempre levou isso pra gente, esse ensinamento Ai que gostoso, Então assim, é? hoje se você me ver na TV você cumprimenta todo mundo. A maior é um palhaço. Parte das da da, da, da, da, da minhas <risos> amizades são as tias da cozinha. Que gostoso. Os meninos que limpa. Porque assim, gente, eu, eu vim de uma geração dessas, assim, né? uhum. você entendeu? Que... Você aprendeu muito, muito né? Muito, muito e, e tem muita gente assim, eu sei que eu trabalho com muitas pessoas. E às vezes a minha equipe chega e fala, nossa, a pessoa cumprimentou só você. A gente não. Isso não, é tão chato. chato. É. Eu não gosto que, que assim. Maltratem minha equipe ou que façam diferença com as pessoas né, no trabalho. E eu também não gosto muito de ver injustiça, não. não. Não só com a gente, né, mas fora. Então, que bacana que ela era assim, Sim. né? Sim, aí ficamos em torno de uns 5 anos com a Abby. Tá. Né? Aí depois da Abby veio o Sheila Carvalho e o Sheila Mello. Hum, o, Chan. o El Chan. Ai, que legal. Aquela, teve uma época que a gente foi fazer umas fotos pra Salari com a Sheila Mello. Aí a gente foi para a Ilha de Cabras. Nossa! É, muito bom. Nossa, então gente... você é muito viajado, né, Léo? <risos> é, um pouquinho. Aí o que acontece? Chegava lá não tinha ninguém na praia. Ai, mas... Aí começava as fotos, aquele auê todo de foto. Enchi. Enchi, aí a gente rolava ela num pano e bora para outro lugar. E assim foi. Nossa, e era assim, na época que era o auge dele O auge? Né? Não, o pessoal gritava. Aí você assim, não entendia. Porque a gente se acostuma sucesso, tanto né? é, com as pessoas que acaba é enxergando dia, dia. isso. É o é, é nosso é. dia a dia, né? Então, é, e hoje você tá com a Nadia, né? Hoje eu tô, 10 anos. Nádia, Nadia Haddad, é. maravilhosa. SBT, né? SBT. E como, como, assim, foi essa, essa junção de vocês, então, Léo? Então, eu e a Nádia é assim... Ah, eu só falar fala muito, eu choro, hein? Ah. <risos> eu, eu amo ela Ô, demais. Ô, Nádia, um beijo pra você, maravilhosa. Você também precisa vir aqui. Lá, ela falou que vem. Eu quero você aqui, Nádia. O Léo fala tanto, né? Ai, ela é maravilhosa. E eu sempre Se achei uma a amiga, linda. Né? É, sempre ela passava assim, encontrava. Você já amiga, fazia produções né? lá? Não, não, sim, quando eu, ia, eu chegava a fazer passava, teve uma vez que eu fui gravar Silvio, aí ela tava também lá e ela passou por mim, cumprimentou tudo. Eu falei, gente, como ela é linda, né? E ela linda. é mesmo, linda por dentro e por fora, Aí teve né? um trabalho, umas fotos, uma campanha, acho que de um livro, é, uma amiga minha que ia fazer ela. Aí não deu certo. Hum. Aí ela falou, Léo, você pode fazer? Falei, posso. Com certeza. Aí fiz, né? Gente, vamos aproveitando enquanto ele tá fazendo, pegando essas dicas aqui do que é, ele tá... É, vai né? olhando. Os contornos, tudo que ele tá fazendo aqui. É. Aí, Ju, nessa, aí olhei tudo que ela, faz, que ela gostava, né? Que a Ná, antigamente, ela usava muito delineado uhum. e muito marrom. A de sombra toda marrom e o delineado. Aí eu fui, cacetei essas fotos, comecei a olhar, ver, ver. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer assim. Não quero jeito. fazer desse jeito. Não, eu igual... falei, não, vou fazer desse jeito ah, pra ela ver. Do jeito que do ela jeito usava. Sim, do né? jeito que ela usava no dia a dia. Eu fiz. E a Nara sempre usou muito a boca vermelha. Hoje em dia, não muito mais, né? É bonito o vermelho, é, mas pro dia a dia. Sim, né? não, é por causa do eu acho que também do ratinho, à noite e tal, era uhum. o que pedia, né? Tá. E quando eu terminei, aí a assessora dela falou assim, ai, a Nádia te adorou. Hum. Eu, ai, que bom, ela perguntou se você atende em casa. Aí eu falei, atendo. Olha, gente. Aí fui na casa dela, atendi ela assim, bem quietinho, né, nada de e Ainda tava, é, né, aí, se conheci. Depois ela me chamou de novo, depois me chamou de novo, depois me chamou de novo, e assim foi indo. A gente foi criando uma amizade, um vínculo assim muito grande. Hoje a gente conversa pelo olhar, Ju. É. E vocês Qual... se tornaram muito Sim, amigos, né? Demais. Vocês viajam juntos, não junto. é só agora não, aqui na produção, não, né? Não. No programa. Às vezes é final de ano junto. Eu lembro, teve um final de ano. Vocês é, passaram a junto, gente passa né? Junto. Ano novo, né, é. Léo? Eu não gosto muito de passar final de ano em praia. E quando ela passa em praia, eu não passo com ela, não. Tá. Então ela mas tem assim, que escolher fazer por aqui <risos> é, mas Ela sabe já ela disso, sabe, né? Ela sabe. Deve estar assistindo a gente aqui, ela né, sabe. Léo? Não, é Vai saber Nossa, e ela tem uma desenvoltura no olhar, no falar, no né, Léo? Nossa, todo mundo fica encantado com Ela nós, é junto. demais, quero muito ela aqui no programa Ela a falar assim, que o pessoal se encanta com ela é. E, Léo, você não faz só TV, né? assim Para todo mundo que está assistindo aqui Gente, quero deixar claro que ele é uma pessoa acessível, tá? Muito acessível. Porque às vezes, eu já fiz programa em TV com decoração, já fiz Rodrigo Fara, enfim, outros. E as pessoas acham, né, que a gente é inacessível. Não, e é isso, isso não, não existe. Ah, ela deve ter aumentado o valor porque agora ela está na TV, o Léo também. Isso não. Na verdade, assim, o nosso crescimento, claro, faz com que o nosso trabalho mude... Mas hoje você também é, faz noivas, deputantes, hum. né? Eu vi que você fez uns um 15 anos esse final 15, de semana, anos, né? maravilhoso. E como é, Léo? Então você também faz outras... Faço, faço, faço casamento, faço madrinha, faço formatura, faço... Tudo. Tudo. Nossa, e quando junta um monte de mulher pra Nossa, fazer... esses dias a gente pegou um trabalho com a Tami. Hum. Tami, beijo pra beijo, você. Beijo, Tami. <risos> Pegamos um trabalho que fizemos, acho que 25 pessoas em três Uau. horas. Nossa, é muita olha, gente. Ju, como já mudou. Deixa eu ver. Hum, já tô ficando linda. Tá. <risos> e essa pele, como está? Tá ficando Aqui, né, Francisco? É. Olho para você, né? Dessa câmera. <risos> gente, como transforma. É, legal, olha lá, deixa eu ver. Olha, a primeira vez que eu me maquiei com o Léo. Nossa, Ju. Eu acho que você foi me atender em São Paulo num hotel acho não que, foi acho que foi acredito que sim eu acho que foi a nossa primeira vez foi um casamento de uma amiga foi foi isso mesmo aí é porque oh, ah, eu acho que foi foi mas se você lembrasse foi outro dia não acho que foi isso mesmo. que eu me lembre você foi até São Paulo me atender. nossa gente que transformação E aquela vez do e também. Nossa. Aquela, pra mim, é inesquecível. Inesquecível. Eu fiz em 10 minutos. cabelo Gente, maquiagem, o Léo, acha. ele é assim. Ele não, ele não consegue falar não, né? Não então, é se bom. alguém ligar e falar, pode vir, posso, pode vir, posso. Quando ele olha, assim, a agenda dele está lotada e ele está indo de um evento para o outro. Ai, estou batendo Cadê no isso? microfone. E ele está indo de um evento para o outro para dar conta de todo mundo. Não, eu tenho outra história. Eu vou contar essa, mas eu tenho outra maluca dele. E aí... É, o Léo tinha uma outra pessoa eu tinha um evento muito importante e eu falava Léo cadê você tô chegando <risos> Léo cadê você tô chegando gente ele chegou assim bem próximo do horário da festa mas claro Deus sempre dá certo né Léo é ele me maquiou em 10 minutos foi assim coisa inclusive estavam os meninos né o... O Roberto e o, o Felipe. Foi onde que eles me conheceram. E aí eles eu... falaram, nossa, eu quero você porque você é incrível. Foi. Faz aí, maquiagem muito rápido. Sim, aí hoje em dia a gente trabalha junto também, faço muita noiva deles. Por conta desse dia que eles estavam junto porque ele falou assim, eu não acreditei que a maquiagem ia durar. É, e durou a noite inteira. inteira, gente, a festa inteira, a né, Léo? É, porque assim, às vezes as pessoas, elas têm aquele aquele preconceito com a rapidez, ai porque fulano é bom porque nossa ficar uma duas horas fazendo não, maquiagem não é, isso, né? não é isso isso não quer não quer dizer nada né e assim vocês estão vendo aqui vocês vão acompanhar aqui no no relógio no mesmo relógio. no Já cronômetro é, tá aí, ó. então vocês vão ver o início como ele faz a pele como ele faz a sombra, toda a maquiagem. E esse efeito que ele faz... Tudo que ele faz dura muito. muito. Assim, porque eu já fui para festa de passar a noite, chegar de manhã, estar tá com a maquiagem e não ter vontade de tirar. Que... <risos> e estar intacta ainda. Mas eu, eu me lembrei agora de uma história. É, a gente faz casamentos, né? E aí nós tínhamos uma noiva. <risos> Andressa. Nossa. Essa história é demais. Andressa ela era apaixonada pelo Léo. E ela queria o Léo, queria o Léo, só que aí nós entramos em pandemia, a data dela mudou. E quando mudou, o Léo não tinha mais a data. Mais. E ele falou, não posso te atender de jeito nenhum. Porque eu estava com noiva aqui também. E ele já estava com noiva aqui e ela casava a Ilha, Ilha né, Léo? Ela casava em Illiabela. Aí a Andressa veio pra cá, pra Suzano, pra gente fazer a prova de arranjo dela. Ela é o noivo dela, o Anderson, e o Roberto e o Felipe, que são os assessores. Os meninos vieram também. E eu estava trabalhando. E o Léo trabalhando. E aí eles chegaram, a gente comprou um monte de coisa para comer gostosa. A gente uhum, fez aquela mesa, foi. não foi, Léo? Foi. E aí é, você me ligou. Eu falei, gente, vamos ligar pro Léo? Ligamos pro Léo. Falei, Léo, onde você tá? Você pode dar um pulinho aqui, a Andressa quer te ver. Mas até aí, gente, ele não ia fechar o casamento dela, porque ele já tinha festa aqui no dia. E aí quando o Léo chegou, conta, Léo, como foi? Não, eu cheguei... Ela toda eufórica, Ai, né? Feliz. não sei o que, você, que é Aquele auê todo. Ela falou, <risos> eu não abro a mão de você. Eu falei, o quê? Eu não posso, não foi lá. Eu falei, gente, falou. não tem como. Aí o Roberto, calma, vamos fazer uma logística. Se você deixar pronta, tá hora. Se sair de lá, tá hora. Meu, foi muita loucura aquele dia. Aquele dia você se hospedou com a gente antes sim, ou não? Sim, sim, eu cheguei. Cheguei antes. Eu fiquei lá no... Na sexta, né? Isso. Você chegou. E aí você fez só ela no dia, né? Fez só ela e levei a equipe pra fazer as Outras demais. Outras pessoas. Que acho que tinham 16 meninas. Não, gente. O Léo, eu não sei como ele a deu Léo conta aquele chão. dia. Porque aquele dia, Léo, eu tava com dó de você, viu? Nossa, aquele dia foi. Porque você ia ter que chegar... Não, eu tinha que chegar aqui. Eu tinha mais três madrinhas me esperando em casa... Né? Ah, é verdade Aí depois das madrinhas eu tinha a noiva Ou seja, eu cheguei No horário que eu tinha que fazer a noiva Então o que aconteceu? Eu me atrasei todo Aí cheguei pra fazer a noiva bem atrasada mas eu fiz também cinco minutos quando ela me viu ela ficou em paz ela falou sei assim, que você é rápido vai dar ai, certo ai você é muito rápido gente o léo faz assim uma pele como ninguém e léo você faz esse teste de maquiagem antes de noiva sim tá. noiva debutante sim tá tem que fazer madrinhas não ah não, não sei que a pessoa queira não e é vague. acho que não, não precisa é. e, e léo assim conta pra gente quer tomar uma manguinha obrigado <risos> Conta pra gente, assim, nessa sua loucura, nesse seu ritmo de vida, você, eu vejo que você posta malhando muito, né? Sim. Gente, ele é muito doido, ele malha duas, três vezes por dia. Ah, já fui de manhã, vou agora à tarde, depois eu vou à noite. É, eu você nem, pergun um né, nem perguntei pros meninos, mas isso deve fazer bem, né? Porque Faz. senão eles iam te dar uma bronca, Não, sim, né? Sim, sim. Mas é muito gostoso, né, Léo? Nossa, depois... Você gosta? Nossa, eu amo, né? Uhum. Olha lá no chão. Quem não gosta de estar bonito, né? De se olhar no espelho e ver que emagreceu. Igual... Gente, eu era gordo e eu não via que eu era gordo. E você eliminou quantos quilos, Léo? Eu tava com 96... Acho que era 96 quando eu comecei com o Kaique. Aí depois o Kaique consegui... Com 33% de gordura. Nossa, gente, quem não conhece o Kaique, volta no nosso... No nosso... Penúltimo episódio Vocês vão assistir lá Ele fala sobre o Léo, ele fala sobre emagrecimento Ele fala sobre superação Sobre muitas coisas Foi bem bacana, né, Léo? Foi, Aí eu cheguei A 70 Nossa, isso uh. em pouco tempo, Léo? Isso, aí ele me secou Aí agora ele subiu a alimentação E agora eu tô comendo Porque agora a gente quer massa, né? Uhum Entendi. Aí, agora eu tô com 16% de gordura. Uau, gente. Léo. Mas assim, você também malha todos os dias. Todos os dias. Tá. De segunda a segunda. E isso faz diferença pra gente que corre, faz, né? No dia a dia, no faz. trabalho. E assim, é outra energia, é outro tudo. Então assim... Não dá um pique? Dá. Você, você nem sente você... Porque correndo. assim, eu sinto que quando eu paro de malhar, por exemplo, os dias que... Um mês talvez, um mês que eu tenha mais eventos Às vezes eu não consigo mesmo Porque é reunião de segunda a segunda Casamento quinta, sexta, sábado e domingo Então Mas... é aquela loucura Mas eu também sinto que quando eu Me fortaleço muito mais Eu consigo trabalhar de uma maneira melhor melhor Isso ajuda, né? A gente carrega as coisas Você carrega mochila, mala Com tudo do, Sim. Né, do seu trabalho Porque você faz essa rotina De ir para São Paulo ainda, né, Léo? Uhum, ainda tem a TV ainda, né? Tá. Fora os casamentos, debutante, final de semana. E você ainda está com bastante evento para esse ano? Tô, é. Já abrange a agenda já para o ano que vem. Eu tenho para dezembro do ano que vem Uau, já. Uau, 2023. Hoje, hoje uma noiva me mandou uma cotação para 2024. Às é. vezes parece loucura, mas não, o tempo não está passando passa muito, muito rápido. rápido. O tempo passa rápido demais. Eu falo, espertas são elas que entram em contato cedo, né? É, porque senão fica sem a data, né, Léo? Gente, eu já tive muitas, mas muitas noivas mesmo que queria o Léo e já não tinha uma data até o nosso trabalho né de decoração é, as noivas é, começam a ver com um tempo de antecedência né sim a agenda e, e o Léo é a mesma coisa assim enche muito rápido e às vezes aparece também faz uma maquiagem amanhã às vezes eu sou muito assim né Léo é, com você você é, às vezes eu falo assim Léo como é que você tá amanhã do nada <risos> do nada às vezes eu já sei que eu tenho um evento mas eu vou deixando a gente vai deixando para lá e às vezes eu falo, ai, ah, eu não vou atrapalhar o Léo De maneira nenhuma <risos> Acaba chegando lá, né, Jô? Ai, às vezes a gente se encontra ainda na rua, né, Léo? Pois é O que você tá passando em mim, Léo? Um, eu tô sentindo um... Um geladinho? É, o que que é isso? Isso aqui, na verdade, é uma sombra líquida Que eu gosto de passar para quem tem alongamento de cílios hum, Então eu não passo o rímel entendi. Então isso aqui sai no chuveiro Com sabão, então assim, é fácil de Você tirar e não fica aquela coisa grudada Tá. E, eu, e quem tem alongamento pode. Pode usar sombra tranquilo. Nossa, deixa eu, eu ver. Esse pincelzinho. Gente, olha isso. Deixa eu mostrar esse um pincel leque. pra vocês. Eu senti ah. aqui... Pera aí, deve estar alguma coisa soltando leque. aqui, né, Léo? Eu senti que tinha alguma coisa assim, meio uma aba, tá vendo? assim Eu falei, o que que é isso? Mas, nossa, que pincel diferente, Léo. Né, nossa, e hoje, assim... É muita coisa nova, né? No mercado. Muita. Como que você... Muita tecnologia. Muita tecnologia. Como que você escolhe os produtos, assim? Porque eu sei que existem vários tipos de pele, né, Léo? Então, assim, tem a pele preta, tem a pele amarela, tem a pele branca... E, assim, você precisa de um material para tudo isso. Sim. Você vai testando, ou você chega num local já específico que você gosta de comprar. Ah, tem, tem isso daí, né? tem, né? Tem, tem, tem. Tem, a MAC, tem a Nars, tem a Criolan. Então, são todas Marcas boas, boas, né? que tem resistência à água, a suor, a choro. Que é o então, que a gente precisa. É Nossa, choro, verdade. É o, choro, é o verdade. Que então assim, igual quando você vai fazer casamento, que tem aquelas meninas que você marca, tipo, casamento é à tarde, aí tem a primeira, que é oito horas da manhã. Elas não querem se maquiar. Elas pensam que vai sair. Mas não não sai, sai, não sai. Gente, eu garanto, tá? Que eu já fiz maquiagem. Vou contar outra história pra vocês. É, qual que é? Agora? Eu acho que você não lembra. Eu tinha um casamento uma vez no Paraná, de um primo meu à tarde. Peraí, peraí. Tá ah, tá eu coçando, lembro. Tá coçando aqui eu um lembro. pouquinho. E eu tinha que ir pronta, porque eu tinha casamento no sábado, eu tinha que voltar, né descansar um pouquinho, para sair na madrugada, porque eu tinha que chegar no casamento a tempo, né são seis horas de viagem. O Léo me maquiou praticamente, gente, na madrugada, não foi, Léo? Foi, foi de manhãzinha. Foi bem... Você. Amanhecendo, assim, eu fiz a maquiagem Eu cheguei lá e todo mundo Nossa, onde você se maquiou? Eu falei, em São Paulo Como assim em São Paulo? Você chegou aqui inteira Porque eu fui pro Paraná inteira. Eu fui inteira Então, assim, é realmente um sucesso Você assim, só deixou pra pôr o vestido lá Só né, para colocar o vestido lá e aí você então tem essa diversidade de maquiagem, né, Léo? De, de escolhas. Ah, tem, tem. Tem. E como que isso funciona? Como que chama aquela que é de pincel? Você não, não aderiu aquilo, não. né, Léo? Não, aquilo eu acho assim que. Não é pincel, como que é, chama? Jato? Isso. O pessoal usa muito pra fazer caracterização aquele, né? Tá. Eu acho que deixa a pele muito emborrachada, então não fica uma coisa natural, natural eu acho. Eu tipo, também né? acho, eu gosto... Então assim, eu gosto da pele assim, natural, tipo, ah, eu tô bonita e acabou. Tá, eu também gosto. Mas assim, a tecnologia tá aí a nosso favor, né? A nosso favor, é só saber usar. Nossa, eu gosto muito de, de sombras que iluminam, eu gosto bastante dessas... Você gosta, eu né? Eu de amo. iluminador, Eu de... amo. De blush, de rosa. Vai falando aí, que eu vou maquiar a boca agora. Agora a gente vai aumentar a boca da Ju um pouquinho, né, Ju? Que a gente já fez uma vez e gostou. É. O que mais, Ju? Tem gente que faz agora aquele, aquele preenchimento Ai, labial. Ju, Ai, é. não posso falar? Não. <risos> tô borrando. Mas pra quem não quer fazer, ó... Dá tem... pra aumentar a boca aqui. Dá pra aumentar a boca sim, ó. Tem uma técnica que o Léo faz. Eu tô pensando em fazer... Ah, eu sou, eu sou é. a favor, né? Eu fiz esses quero dias Quero fazer também. com a doutora Larissa. É outra que eu quero trazer aqui no programa, maravilhosa. Já falei pra ela que ela precisa vir aqui contar pra gente todo, todo, todos os processos estéticos que ela faz. Nossa, ela, é ela é maravilhosa, né? Pra mim, ela é uma referência. Agora, quem não quer fazer, pode fazer, dar esse claro. truque aqui, né, é. Léo? Eu vou, eu vou deixar embaixo, com em cima, assim. Claro. Pra o pessoal ver. Diferença também, né? É. Mas é maravilhoso, gente. Maquiagem é tudo. Maquiagem é vida, né, João? É. Eu queria você todo dia. Ah, é, né, João? <risos> Quem não quer acordar com o Léo, gente? gente? Já pensou? Prontíssima. Pronto, já acorda, já já pra tomar café da manhã. Eu falo assim. Quando ele me faz, eu falo: peraí, que eu vou ali na feira, já volto. <risos> Gente, olha isso. Peraí, Léo, deixa eu mostrar isso aqui. Isso tá incrível, Bom, viu? O contorno que ele fez nos lábios, porque daí parece, né, que os lábios estão maiores. E agora um gloss. Ô, Léo, e a mulherada hoje procura isso, né? Procura, o pessoal gosta. A boca maior, né, uma bochecha eu machada. acho que o Instagram pede muito isso, é. né, então as pessoas estão aderindo mais é. isso. Mas você não acha que as pessoas também estão muito reféns Sim, da internet? Sim, mas é aquela coisa é você também tem que saber ler a pessoa quando uhum. chega até você. Sabe, se você é uma pessoa que não usa muita maquiagem, não adianta você querer fazer o mundo e o fundo. Eu tá tenho no... noivas super neutras, que elas não são assim no dia a dia. E elas não querem uma super ultra maquiagem. Não, então também acho que não é nem justo, né? Não é, porque elas têm aquela delicadeza, né? Tem noiva que ainda é muito angelical, tem noiva que ainda é super nova, né? E elas, elas no dia a dia delas, elas já praticamente... Não usam não maquiagem, usa. né? Eu já sou da maquiagem. É, né? você é da maquiagem, mas é. você também não gosta muito. É, eu você, também não tipo, sou do assim, exagero, exagero, né? Tipo, só quando a gente quer extravasar muito, é. que aí a gente acaba. Ai, mas o Léo geralmente me deixa assim, gente, maravilhosa, pleníssima, né, Léo? Tá pronta. <risos> já estou já. pronta! Olha Uau! Isso, gente. E aí, gente? Aprovado? Ficou linda Gente, olha, eu falo pra vocês, assim, que maquiagem é tudo. Maquiagem é um cartão de visita, é. né, Léo? Maquiagem é um cartão de visita. Eu gosto muito, assim, de, de fazer maquiagem. E existem maquiagens pra dia, para praia, pra tudo, né, Léo? Pra Leo? tudo. Igual casamentos de praia, a gente não vai exagerar, né? Então, a gente só ilumina, né? Usa bastante iluminador, bastante bronzeador e... E você faz assim no corpo também, faz, se precisar, faz, aquele faz. dia eu tava indo para uma festa. Nossa, aquele dia estava maravilhoso. Maravilhoso. Né, João? Aí eu tava com uma saia assim ah. mais curta, e aí ele falou: "Vamos maquiar essa perna". Ele passou um produto na minha perna que deu um glow assim, ficou tão incrível, e fica né, Léo? uma textura de veludo, né? De veludo. Léo, e tem assim alguma dica pra gente pro nosso dia a dia, é, Pra para você sair de manhã, um protetor solar. Protetor solar de cor, um blush, um gloss e um rímel. Pronto. Só <risos> é o nosso kit de sobrevivência, né? É o né, kit Leo? pra ir comprar um pão na padaria. <risos> eu gosto muito, eu acordo. tomo um banho. Passa um hidratante antes? Pode, Leo? dependendo se a pele for muito seca ou o banho for muito quente. Tá. Sim, mas não passem muito hidratante, porque no decorrer do dia. Porque assim, a ó, a minha filha, ela gosta muito de passar, sempre falo da Julinha, beijo, filha, eu nunca te mandei um Sim. beijo aqui. <risos> a Júlia gosta muito de passar é, um creminho antes, Sim. depois ela passa o protetor solar, que aí existe o com cor e sem cor, né, Léo? E o com cor dá pra gente passar como dá, se fosse tranquilo. uma base, né? Tranquilo, e você pode vir até com pó depois, tá. né? Uhum. Um pó fixo. E... Agora sim eu, por exemplo, eu, Ju, particularmente não sou tão adepta ao pó. Eu acho que. Você passou na minha pele? Ah, sim. Mas só você passa e dá certo, sabia? <risos> mas eu acho que é o um modo de passar. É. Como você passa, né? Você dá batidinha? Pode falar é, só? Sua... Não pode, eu faço. Fa ensina é, aqui pra gente. Olha. porque... Tem que ensinar, eu vou né? Vamos pegar uma cor escura, porque aí dá pra o pessoal ver. Tá. Tem a forma de você passar, a, eu gosto de passar assim, ó, que então você vai apertando e vai depositando. Tem gente que passa assim, aí fica todo manchado. Ah, eu, e tem pessoa eu que passa assim. com um pincel. Com pincel. E da outra mão e com outro com um pincel, o acabamento é outro, ó. e hum, o que é, deixa Menos então, os poros assim, dilatados. Esse, porque assim. Que você só aperta. Você só aperta que dá efeito Photoshop na, até nas fotos no Entendi, vídeo. gente. Olha os truques que o é, Léo. É maravilhoso. E... Olha, agora parece que tomou umas porradas. <risos> e para contorno, Léo? Contorno. Sempre na área mais alta. Ah. Área mais alta do, do seu rosto. Que tem gente que faz aqui. É. é aí fez aqui, que acontece? Só que você vai ficar gorda aqui e vai acabar com tudo. Então, então a intenção da gente é levantar e afinar. Então você vem sempre do lado mais alto e. Pega um pincelzinho, mostra pra aqui ver. pra gente, mas ou, ou menos, como mais seria. Lado mais alto. Tem a orelha, lado mais alto. Tá. E você vem fazendo e vem, tra vem trazendo. Tá. Se você fizer aqui. Você já vai ficar com um outro tipo de rosto, entendeu? Então, sempre começa daqui e vem descendo. Entendi. Mas eu, eu preciso passar o pincel assim ou pode ser com batidinhas pode também? Pode ser com batidinhas, depende. Assim, sempre... Vai, começa sempre aqui e vem arrastando assim. Na raiz aqui. do cabelo. Isso. E o blush? Porque, assim, a minha dúvida é, e acho que de outras mulheres também, se a gente vem com esse contorno aqui, o onde... blush é em cima. O blush é na, na maçã. Na, na maçã no rosto. Porque em si, teve né? uma época que as pessoas tiravam o blush, não Sim. era mais na maçã, fazia o blush é. aqui. É, tem muito disso ainda. Ainda tem, aqui. mas você prefere na maçã. Eu gosto na maçã. Às vezes eu falo pra pessoa sorrir, aí nesse sorriso eu venho e passo. E fica aquela é. maçãzinha, bochechinha assim. E então... aí, depois, por cima disso tudo aí. Não Gente, a produção tá um ali atrás, tá? De, de vocês. Dando... Sorrindo. Não, ah. ainda não. Mas olha, a última foto que o Léo me maquiou, eu percebi muito isso quando eu dei risada. A que minha a... maçã. Ela salta salta. E ela fica assim, mais elevadinha. Eu adorei. E aí tem os iluminadores, Sim. né, Léo? Agora eu vou te fazer uma pergunta, veja se está errado, ah, porque ah, acho ah, que a gente bem, precisa é agora cuidado. desvendar todos os segredos. É, eu sempre vi muita gente passando iluminador aqui, Sim. nessa região, nariz, aí eu não sei se é só a pontinha ou se é no nariz todo, uhum. um pouquinho aqui e um pouquinho no queixo. Sim. É, eu gosto da, não. Eu, eu gosto da ideia, mas assim tá. Eu não passo tudo tá. Eu só faço um ponto aqui tá. nessa, Nesse ponto que eu faço Eu esfumo e volta Tá. Porque é pra também não ficar uma lata Né? <risos> <risos> Seu homem <Não>. de lata <risos> E o pior é que a galera faz e ainda usa filtro. Nossa! Aí fica aquele brilho. Gente, é. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, porque um é. dia é eu bonito, fiz é. a maquiagem. Aí eu coloquei um filtrinho no Instagram. Eu falei, nossa, não posso nem usar filtro não. hoje. Mas aí sem filtro também eu falei, nossa, tá estranho. Mas aí se não sobressai muito, né? Sim. Aí pontinha de nariz eu gosto. Aqui eu já não gosto. Porque pra mim, eu, Léo, eu acho que depende muito da pessoa. Como você passa aqui... Eu acredito que a pessoa fica com um cara de muito oleosa, dependendo hum, da foto, estoura. Você entendeu? Aqui, aqui é pra dar aquela aumentadinha em cima da boca. Tá. Mas se for, no caso, seria só um risquinho. Um risquinho. Aqui eu não gosto de não jeito gosta. nenhum. É. Tá, então eu vou parar de usar. É, aqui eu não, eu, eu não gosto de tipo. tá Mas aqui eu posso fazer aqui Sim. e aqui. Ah, então, aí Esse que ossinho? acontece? Aí a gente brinca com um jogo de cor de luz, né? Luz olha, e sombra. Olha, nada como quem entende. Aí, né? E olha, não tem um curso, não, hein, gente. É, aí, ó, <risos> que é o dom, ele tem dom. Você clareou isso aqui, você escureceu. Então você clareou, tá clarinho. Agora você imagina você iluminar isso essa região toda aqui. Só vai aparecer seu nariz. Entendi. E é uma coisa que a gente não quer. Não quer. Então a gente a pontinha quer sim, sim, a pontinha assim quer para dar aquela aquele ar de mais arrebitado. Então a gente escurece as laterais e clareia areia, que é a parte de cima, mas não ilumina. Ilumina só a pontinha, que é pra dar aquele né, Entendi. E... o que mais que eu ia perguntar? Ah, é só, é eu só... ia fazer outra pergunta, de sobrancelha. Ah. Quem tem a, sombra... a sobrancelha muito fina, você consegue fazer um desenho? Consegue fazer um desenho. Com... Hoje em dia tem... Sombra. Tem sombra, tem rímel de sobrancelha, então assim... Ah. Tem lápis. É, nossa, eu vejo cada transformação na internet, mulher eu tô fazenda. louco, eu vi um... Pincel de sobrancelha, hum. que eles lançaram agora e ensinaram até a fazer. Você corta Nossa, o pincel, então ele, fica então ele vai ficar meio... aí risquinhos. Você, é, você pega o, vai fazer aquele risquinho, você coloca na sombra, tira o excesso e vem fazendo. Que delícia. Também é, bem legal. é Outra pergunta, Léo. Ai, meu Deus. Ah. <risos> Lavar a pele... É melhor com água fria, gelada ou não? Porque, assim, eu sou a louca do banho quente, né? Sim. Eu amo tomar banho quente, gente. Aquele que fala assim, nossa, tá saindo a pele. Isso faz muito mal? Acredito que sim no dia a dia ou não? não? Acho que não. Não. Tipo, não. Eu creio que Posso não. Posso continuar torrando, Pode. né? meu mãe. Não, <risos> não tem a problema. Gente, a gente, o <risos> tá aqui pra isso. Pra gente já dar um tapa. E ah. o Léo, ele tem um segredo de como tirar. Vocês não vão acreditar. Ah. De como tirar olhos pretos. Sombra preta, quando você faz aquele olhão preto, as outras pessoas vão falar que loucura, né, Léo? Como que você usa? Então, no tempo que gente, eu me montava, eu encontrei um amigo meu fazendo isso. A gente chegou em casa, todo mundo de manhã, todo mundo maquiado, um monte de homem maquiado. Aí chegamos de manhã, a bicha me pede, ah, me dá um prato. Aí eu dei o um prato. Me veio um óleo, colocou o óleo... No prato. Depois eu tô vendo ele se esfregando todo com aquele óleo e tirando <risos> papel higiênico. Aí eu olhei aquilo assim, eu com lencinho. Aí eu peguei o óleo, passei também, tirou, ficou incrível. Aí é hoje a gente só tira com óleo. Olha, esse truque o Léo é me ensinou, uma vez que eu fiz um olho preto, a gente fez a capa de uma revista, né? Foi, nossa. É, a nossa. gente fez aquela capa que ficou maravilhosa, então ele fez o meu olho todo preto em cima, todo preto embaixo... E para tirar esse preto? Porque, claro, existem bons demaquilantes, lenços demaquilantes, mas quando o Léo me ensinou o truque do óleo. Foi incrível. Né? Óleo de cozinha, gente, tá? Óleo. óleo pode falar cozinha. marca? Não. <risos> Não, né? Óleo de, óleo de cozinha. Óleo de fritar. Você coloca lá o óleo, pega um algodãozinho, passa aqui no óleo, sai. Passa mais um, gente, depois você lava a pele, vai normalmente, tomar normal. vai tomar banho normal. Tá linda. Tá linda e sai, né, Léo? E não acorda com cara de maquiado no é. dia seguinte. E essa questão de dormir maquiado. É péssimo. Péssimo. É péssimo, é péssimo, aí é péssimo. <risos> não pode, né? Não, não Faz pode. Faz mal pra pele, Faz, né, aí, Por mais tipo, que você tipo, chegue cansada, muito, né? tem que tirar tem maquiagem que tirar. antes de dormir, né? É bom. Tá. Igual tem clientes assim que passa dois dias maquiada. Tá brincando? Ah, eu fui fazer uma vez uma cliente, né? Lá hum. de São Paulo. Ela falou assim: Léo, não gostei muito da sua base, não. Eu falei: Mas como? A base é maravilhosa, né? Ela: Você acredita que saiu um pouco no meu travesseiro? Eu falei: Mas como assim? Ela falou: Meu querido, eu passo três dias com a sua maquiagem. Ué, não acredito. Nossa, quando eu não era nem aquilo, pra sair no travesseiro, nossa. porque ela tinha que ter tirado antes, Lógico. né? Lógico. Eu falei, eu não acredito. Pois é. E aí faz mal ficar com a maquiagem velha, faz. né? Na pele. Lógico, vira uma gordura, né? É, porque o você seu não corpo, toma banho. É. A gente tem que lavar a pele todos os dias, e na né? na hora que você dorme, as células do corpo tá mil, né? Então tá toda aquela limpeza no seu corpo e sua pele... Toda entupida de maquiagem. Nossa. Ô, Léo, e esfoliante é muito importante também? Eu gosto de esfoliar. É. Tipo assim, uma vez por semana é. Eu... Para limpar a pele, para modificar sim, sim. É, como fala? A cozinha, as células, né? É. Renovar as células, é. <risos> passar um tônico. É. E aí depois. Isso é bom, o cuidado de, de todo dia, né? Muito protetor solar e é o que basta para a maquiagem durar ah. também. É. Né? E te, eu vi esses dias uma reportagem de uma mulher que ela passou a vida inteira protetor só aqui. A hum. gente esquece ver, de verdade de passar aqui. Sim. E aí apareceu né, no Instagram, acho que vocês devem ter visto, porque saiu em, em muitos lugares. Aqui a pele dela completamente envelhecida, do pescoço para baixo. E aqui a pele muito mais bonita, porque só. ela passava protetor solar só, só aqui. Só no osso e esquecia. E ela esquecia daqui. E muitas vezes a gente não apressa, é, não passa. Tem que passar né? no... É. na mão na também, também é. é porque senão dá aquelas manchinhas é, né não, vai e essas luzes também sim tudo queima né? tudo queima até do celular não, né? é. agora até você do imagina celular. é verdade nossa e a gente fica com a carona é. ainda no celular né esqueci desse detalhe que agora é. tem a luz do celular então tem a luz de casa a luz do celular tudo faz mal tudo né tudo faz mal né? tem que então assim se você não cuidar da pele não tem maquiagem que que aguente, que aguente. Né? Léo, e tem alguma história, assim, que você queira contar pra gente? Alguma coisa, assim, da sua carreira? Ou algo importante que te aconteceu? É, sei que você passou por, por várias mulheres maravilhosas, né? Experiências maravilhosas. Tem alguma que te lembre, assim, que... Ou alguém especial que você faça, a Nádia também, assim... Alguém especial pra você? Ou alguma história? Ah, história tem, ah, tem várias, mas acho que assim o dia inesquecível pra mim foi no dia que eu conheci a Xuxa, né? A Xuxa. Porque eu sou muito fã, é a única pessoa que eu sou fã na vida é dessa mulher. Ah, você não é meu é, fã. É, quem não é, né, gente? Poxa. Tipo assim, ver aquela nave <risos> descer aquela loucura, e não existia internet, não existia telefone. Não, então, assim, a gente acreditava, a gente era tão inocente, né, que a gente acreditava que ela morava no, do, fora da Terra. É, que ela vinha da nave espacial, Sim. aquela, Nossa, aquela que ela descia de criação, no programa. Nossa, meu Deus do céu. Que gente, eu amava a Xuxa. A minha mãe comprava todos os nossa, LPs dela pra hoje. mim. É, você até tem, tem hoje, ainda? Tem. Nossa, eu, eu tinha os LPs dela e toda vez que minha mãe é. me dava, eu chorava. Nossa, era incrível, era o melhor é. presente. Final de ano. Era ganhar xuxa, nossa, né? Nossa, final de ano, o pessoal de final de ano sempre tinha, né? Também, é. xuxa especial. É. Né? Nossa, não podia perder. Não podia perder. Meu <risos> pai colocava no videocassete pra gravar. Ai, sim, a fita, né? Quando é, aparecia a tecnologia daquela é, época, né? A tecnologia daquela época. Às vezes, por exemplo, a gente tinha um sítio na época e sem minha mãe gostava de passar esse final de ano lá, Natal. E aí eu não queria ir, porque eu queria assistir a Xuxa, né? Aí meu pai falava, não, eu vou gravar. Aí colocava a fita lá, colocava programar e na hora começava o programa, gravava. gravava. Ai, que demais. Mas aí, como foi esse seu encontro com ela? Então, na verdade, eu não sabia que ia ser ela, Ai, né? Porque assim. foi surpresa? Foi... E de alguém que você era fã? É, porque assim, eu tava com a Sofia, que é uma cantora. Hoje ela está lá nos Estados Unidos com uma dupla maravilhosa. Uma... Tá incrível lá. A Sofia, ela você estava com ela de que maneira? A Sofia, maquiador. Ah, tá. Você maquiava é, a Sofia? A Sofia tá. Oliveira, que é a cantora, né? E ela, inclusive, ia fazer uma... Com a Xuxa Par, Foi na premiação Nix, né? Jovem Nix lá. Tá. E ela falou, calma aí, Léo, que você vai ter que maquiar mais uma pessoa. Ai. Aí eu falei assim, mas cadê essa mulher que não chega, gente? Eu lá, né? <risos> Esperando. Porque toda vez que ela ia na TV, que eu sabia alguma coisa, saía antes, porque eu não sabia qual ia ser a minha reação, né? Hum... Mas Menina. você acha que fizeram isso de propósito? Não, a Sofia sabia, por so isso ela fez. Ela fez. É, ela armou tudo e não me disse nada. Entendi. Quando eu tô sentado lá no camarim com a Sofia, toda a gente conversando, quem abre a porta? A Xuxa. A própria, com o vestido preto no braço, Sim, Gente, aquela mulher, ela radia a luz. Ela é emoção. demais, né? Gente, aí a emoção não segura, né? Não segura. Né? A gente e aí, como foi sua reação, assim? Você... Ah, foi, estremei pro banheiro chorar, se enxugar, e eu olhava pra cara dela chorar. Liguei pra minha mãe chorando, chorando, chorando. Nossa, aquele dia foi, ó... Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, mas dei conta. E você Aí fez... elas dançaram lá. Ah cantaram, o Ilariê, fizeram um show lá que tinha que fazer e ela estava incrível. E ela ficou lindona. Ficou. Né? Maquiada ah, pelo Léo. Tem como não Gente, ficar, né? olha que honra. Ah, gente, Meu maquiador foi maquiador da ah, Xuxa, ai, da fugir, tá bom. Não, <risos> ele é muito especial, você é não. maravilhoso, Léo. Ah, eu acho que tem que fazer o que gosta, né? É. E você é. ama. Dá pra eu ver amo. que ele transborda, ele ama o que ele faz, assim. O Léo, eu chego pra maquiar, é assim, Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Rapidinho Às vezes eu falo, Léo, amanhã consegue Outro dia é. saindo da academia, né Léo, consegue hoje? Foi. A gente se cruzou na academia Foi Foi o dia que eu vim gravar o primeiro Descast É E, e naquele dia eu falei, ah, eu mesmo vou fazer uma maquiagem E tal E eu tava com ele na minha cabeça Eu tava saindo da academia, eu tava entrando né? Ele tava saindo e a Júlia já tinha falado Mãe, liga pro Léo, liga pro Léo e aí a gente naquela correria, eu fui pra academia e saí, encontrei com o Léo. Léo, vamos embora, seu é primeiro programa tem que estar tá linda. <risos> e ele abraça, gente, viu? Gente, é, é, o segredo não tem preguiça de trabalhar. É igual você falou. É. As pessoas tá ligando e, eu, ai, tá bom, tá bom. Aí é. pode, pode vir, pode vir. Nossa, gente, no final do dia eu tô quebrado, é. eu não aguento nada. A energia lá embaixo, lá embaixo né? A gente tá Mas aí você vai e recupera na academia também, né? E você não deixa de fazer academia, deixa. né? Mesmo com essa sua rotina Mesmo maluca. Passado, igual, acordo 5 horas da manhã, 5 meia, tô saindo de casa, 6 horas já tô malhando. Gente, isso é bom pra gente hum. saber, pra gente não ter preguiça, levantar da cama todos os dias. Nossa, e assim, é outra vida. Depois que você. É, saiu da cama, levantou, despertou é, Ontem eu tava um pouquinho de preguiça Não fui Eu demorei muito pra pegar no sono é. E hoje pra levantar, para academia Foi um pouquinho difícil, mas fui mesmo Às É, foi. é difícil, né? Assim, eu, eu, hoje eu não te vejo tão cansado assim Porque você tá num pique Sim. Mas a gente tem os nossos dias indispostos, Sim. né? Acontece tá normal, né? Mas a gente precisa arregaçar as mangas e ir, né, Léo? Esse aqui é um exemplo de vida. Léo, queria te agradecer Ai, Ju, por ter obrigado. vindo. Tá mesmo, gente? Deu certo. Eu adorei. Eu sou um pouco tímido. Olha, eu falei pra ela, Tímido, Deus, imagina. Nós Nos... te lá no programa. É, nosso bate-papo foi super gostoso. É, é gostoso. Bate-papo e maquiagem, né, e gente? Maquiagem. Olha como Ai, eu tô. Agora eu e agora andei. eu vou pra padaria tomar um café? <risos> Pleníssima, sim ai ah, Léo é muito obrigada você é, é maravilhoso e gente quem tiver a oportunidade ó faça uma maquiagem com ele é, pode pra ir na que feira a gente pra passe. ir comprar um pão pra ir pro Oscar pra, foto, pra, pra qualquer lugar né é Léo aí ah, eu falo assim gente dinheiro não leva desaforo não é porque atende celebridade que não vai atender o pessoal normal o dinheiro é tudo igual exatamente tá? o importante é você estar tá ali realizando Nossa, seu trabalho é né é. e deixando a gente assim lindos né é verdade obrigada Léo é isso <risos> é. Ai, meu Deus.